Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado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 E nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo. Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, o juiz pensou. Eu não temo a Deus. Não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.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 que participa aí de sua casa, de seu ambiente, desta sagrada liturgia. Estamos celebrando hoje o vigésimo nono domingo do tempo comum. E é importante que nós recordemos que o tempo comum é constituído por 34 domingos Portanto, 34 semanas. Já estamos caminhando para a conclusão da nossa caminhada. Sim, o tempo comum é um tempo de discipulado, é um tempo de conhecermos Jesus, é um tempo em que Ele nos forma. E no último domingo, nós estaremos celebrando a festa de Cristo Rei do Universo. Então nós precisamos chegar lá no 34o domingo proclamando que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas com o coração repleto do amor e da sua palavra. E o tema desta liturgia, o tema das leituras bíblicas, é a importância da oração. O que é a oração? Oração é diálogo com Deus Oração é entrar na intimidade É interagir com o Senhor Que é nosso Pai, que é nosso Criador Que é Todo-Poderoso E a oração nos alimenta A oração nos sustenta A oração nos fortalece nos direciona, traz vida à nossa alma. E a oração, ela é fruto da fé. Por isso, ela é a maior força que existe. E Deus, Ele deixa ser tocado por cada filho seu, através da oração. Por isso Ele não rejeita a oração. Mas Ele se coloca diante de nós quando nós nos colocamos diante dEle. E o maior exemplo de pessoa orante é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Que durante toda a sua vida e o seu ministério... Sempre exerceu e viveu a oração. Nós vamos encontrar em vários momentos no Evangelho. Jesus subindo aos montes, subindo nas colinas, indo para os lugares desertos. Para ali estar em oração. Ensinando também os apóstolos, os discípulos. Que a oração tem suma importância. Santo Afonso de Ligório vai dizer. Que quem reza se salva. Quem não reza se condena. Então a palavra de Deus. Hoje nos incentiva. Mostrando o primeiro exemplo. De Moisés e de Josué, na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, os amalecitas estavam querendo destruir o povo de Israel, por isso o povo tinha que reagir e Amaleque, inimigo do povo de Deus, organizou seu exército... E veio por cima do povo de Israel. Josué, mais do que, do que de imediato, organiza seu exército para combater o inimigo. E Moisés, o líder espiritual, juntamente com Arão e Ur, sobem na colina de onde viam toda a cena da guerra. E de lá, Moisés então estende as mãos sobre a guerra e ali permanece de mãos estendidas. Enquanto Moisés direcionava suas mãos, permanecendo em oração, o povo de Deus vencia o inimigo. Mas em certo momento as mãos de Moisés se cansaram e ele abaixou as mãos e o povo de Deus começou a perder a guerra, o inimigo começou a vencer. Então Arão e Ur, cada um, seguram um braço de Moisés nas alturas e ficam ali dando suporte para que Moisés permanecesse firme. E foi graças a isso, a este sinal de intercessão, que até o pôr do sol, Josué <risos> e seu exército já haviam passado Amaleque e sua gente no fio da espada. A vitória foi dada pelo Senhor ao povo de Deus. Graças à coragem de Josué e dos soldados, e graças à súplica intercessora de Moisés. Esta primeira leitura nos ensina que é por meio da oração que nós vencemos as batalhas da vida. Todos nós estamos também num grande combate. Cada momento da nossa vida temos muitas alegrias, conquistas mas também desafios, lutas, persistência, resistência. Então Moisés e Josué nos apresentam as duas realidades, Josué que vai para o campo enfrentar o inimigo e Moisés que dá suporte espiritual através da oração. Assim se faz em nossas vidas. Assim se conquista a vitória. Indo e lutando, se esforçando, mas também em oração. A oração é a chave da vitória na primeira leitura. O salmo que nós acabamos de rezar... É o Salmo 121. O salmista, diante das realidades de sua vida, observa o horizonte, olha para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu acredito que todos nós também já passamos, como o salmista, de olhar para o horizonte, de olhar para o tudo e se perguntar, e agora? Quem pode fazer alguma coisa por mim? O Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então é um salmo de confiança. Depositando em Deus O nosso coração Ele sabe aquilo que é o melhor para nós E o Evangelho Jesus nos apresenta Uma parábola Que serviu para os discípulos Mas hoje Que se encaixa também em nossas vidas Jesus conta esta parábola para mostrar a todos a necessidade de rezar e de não desistir. É interessante notar que a primeira tentação que nós temos, que nós passamos, é de abandonar as coisas de Deus. A primeira seta que o inimigo lança contra nós... É justamente contra a vida espiritual para nos enfraquecer A primeira ideia que vem na nossa cabeça é Eu acho que não adianta ficar rezando É melhor parar, deixa rolar, deixa acontecer e vamos ver no que é que dá Não é assim não É necessário rezar sempre e nunca desistir Diz o evangelista Lucas no evangelho hoje. E aí Jesus nos conta a parábola. Tinha um juiz numa certa cidade, era um juiz muito audacioso, não temia a Deus, era orgulhoso, achava que não precisava de ninguém e vivia ali julgando as causas. Mas existia naquela cidade uma viúva, que não sabemos qual é, mas que tinha uma causa. A viúva no contexto do evangelho significa alguém indefeso, uma pessoa que não tinha ninguém mais por ela, mas ela é corajosa porque ela vai até o juiz e quer que o juiz resolva a sua questão jurídica. Ela vai uma vez, ela vai duas, ela vai três. E o juiz enrolando ela. Para mostrar que ele tinha de fato poder. Mas a viúva não se intimida. Insistente, ela continua perseguindo. Onde este homem ia, estava a viúva. Até que ele pensa... Bom, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém mesmo, mas esta viúva já está me importunando, me aborrecendo. Eu acho que eu vou ter que julgar a causa dela, porque senão ela vai me agredir. Como pode um juiz tão petulante se sentir ameaçado por uma simples viúva? E a agressão, com certeza, poderia ser física, mas também poderia ser moral. Porque se ele era tão bom assim, por que então não julgava aquela mulher indefesa? Este é um exemplo de que a persistência e a convicção precisam estar presentes Dentro de nós As causas, as situações Precisam ser regadas pela oração E aí que Jesus vem ensinando E Deus, não fará então justiça aos seus escolhidos? A todos nós Que gritam por ele de dia e de noite Será que ele não vai fazer justiça por nós? Deus não rejeita a oração de ninguém E hoje é um dia favorável para nós recordarmos Que existem vários tipos de orações Primeiro, a oração mental Aquela que nós podemos fazer em qualquer lugar Em qualquer momento, sem que ninguém veja sem que ninguém escute. A não ser Deus. Aquela que nós fazemos. Dentro da nossa consciência. Dentro da nossa cabeça. Pelo pensamento. Deus é onisciente. Por isso ele sabe o que cada um está pensando. Então ali dentro. No oculto. Nós podemos falar com Deus. Oração mental. Existe também a oração vocal. Aquela que nós falamos, pronunciamos, repetimos, lemos. Que pode ser o terço, que pode ser uma oração espontânea, que pode ser a liturgia das horas, que pode ser os salmos das sagradas escrituras que pode ser um livrinho com orações, é também oração. Temos também a oração litúrgica, como por exemplo a missa. A missa é uma liturgia. Tem começo, meio e fim, tem momentos específicos para cada situação, tem orações próprias. E a oração litúrgica, ela é comunitária, todos participam da mesma oração e na oração litúrgica o nosso corpo também reza, quando estamos assentados, quando nos levantamos, nos ajoelhamos, quando nós louvamos, nosso corpo também reza. Expressa aquilo que na alma está acontecendo Existe também a oração silenciosa Aquela oração que nós fazemos sem dizer uma só palavra Quando nos colocamos em silêncio diante do Sacrário Ou diante da natureza Apenas ouvindo pássaros, o som das águas o vento, o calor do sol que vem até nos aquecendo. Estar ali em contemplação também é oração. E isto faz bem para a gente. Existe também o um momento principal da oração... Que é o diálogo com Deus Onde nós falamos Onde nós colocamos diante de Deus aquilo que somos, que temos E precisamos tomar um cuidado Porque às vezes a nossa oração é de pedir, pedir, pedir, pedir Falar, falar, falar, falar e aí quando a gente termina a nossa parte A gente fala o amém, tchau, obrigado E aí quando chega a hora de Deus falar conosco Nós não estamos mais nem ali Então precisamos estar atentos Porque também é importante ouvir Deus Nós temos o direito de falar Mas ele também tem o direito de falar ele nos ouve e nós também precisamos ouvi-lo. Então na sua oração, diga tudo para Deus, conte tudo para Ele. Abra sempre o coração para o Senhor. Mas depois que você disser tudo, derramar o seu coração na presença de Deus... Deixe também Deus derramar o coração dele sobre você, fazendo silêncio e se colocando à disposição de Deus para aquilo que ele tem a dizer. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos questiona no último versículo do Evangelho. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai ainda encontrar fé sobre a terra? Esta pergunta é para todos nós. Como está a minha vida, a sua vida de oração? Quantas vezes por dia você para para rezar? Quantas vezes na semana você deixa para rezar? A nossa vida, nossas atitudes, é espelho da nossa vida de oração. Quem reza pouco, pouco produz. Quem reza muito, muito produz. Quem reza pouco, vive pouco. Vive com pouca intensidade. Mas quem reza muito e reza bem, vive intensamente. Então o questionamento é este, nossa vida de oração tem sido fecunda? Estamos sempre em oração ou apenas recordamos que a oração é valiosa e é precisa quando nós temos nossas questões pessoais? A oração precisa ser constante, então que hoje o Espírito Santo... Nos ilumine, nos dê força, graça e discernimento Para que a nossa vida de oração seja muito abençoada Por Cristo nosso Senhor, amém, amém. Creio em Deus Pai